Consigo gerar renda extra com o cartão Nubank? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Fique comigo até o final que eu vou esclarecer essa dúvida aí que tenho certeza que você também tem. Então, antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, deixa eu me apresentar. Sou Elias Lely, sou especialista em geração de renda extra. E aqui nós te ensinamos como é possível você transformar os seus gastos do dia a dia e o limite do seu cartão de crédito em uma excelente renda extra. Então, vamos lá deixar claro para vocês hoje. Hoje eu vou trazer aqui é, tirar essa dúvida de vocês aí sobre a possibilidade de gerar renda extra com o cartão de crédito no bank ou não. Primeira coisa que você precisa entender é que os cartões de crédito eles nos dão alguns benefícios específicos, que é o limite do cartão e a pontuação. Esses são os dois principais benefícios que eu considero. Então, a partir desses dois, dois pontos, esses dois principais benefícios, o que, é que você precisa entender: o cartão no bank ele não nos dá ponto. É, os cartões mais atuais, quem até tem um cartão no bem que lá no início é, começou lá, o um cartão de crédito no bem mais antigo, ele até pontua, mas é uma pontuação também muito baixa. Via de regra, os cartões do bem que hoje eles não pontuam mais. Então, o primeiro benefício que você já não tem, você não tem o benefício de acumular pontos ao pagar a fatura do seu cartão. Porém, esse cartão no bem que ele tem limite com o limite do seu cartão de crédito, aplicando as estratégias corretas, você já consegue gerar um excelente renda extra. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso centralizando as suas compras do dia a dia em promoções de Mega que essas promoções vão te dar aí uma grande quantidade de pontos a cada real que você gasta. Esses pontos depois você vai transformar esses pontos em milhas e vender, colocando assim grana no seu bolso. Segundo, você vai utilizar o limite do seu cartão de crédito para fazer transações aí de compra e venda de pontos, onde você vai comprar pontos ou milhas mais barato e vender depois utilizando aí o limite do seu cartão de crédito, para como se fosse uma garantia para essa operação. Então o limite do seu cartão de crédito ele vai ser fundamental para a geração da sua renda extra. Então independente do seu cartão de crédito, se você tem um cartão de crédito no Nubank, você pode sim gerar uma excelente renda extra aí ao longo de um ano apenas utilizando o limite desse cartão. Então se você não faz isso hoje, se você não gera renda extra com o seu cartão de crédito no Nubank, sabe que você está perdendo dinheiro. Então fique atento, pare de perder dinheiro, pare de jogar dinheiro fora comece hoje mesmo aí a gerar renda extra com o seu cartão de crédito no bank, aplicando essas duas estratégias, aproveitando essas duas oportunidades, realizando suas compras em promoções de mega cumulando acumulando a grande quantidade de pontos e utilizando esse limite para comprar e vender pontos, comprar mais barato e vender mais caro. Então, muito obrigado pela sua companhia, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um comentário aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas.